Uh, ainda tenho o meu canal de YouTube, mas é difícil o YouTube, uh, é uma dedicação, as subscrições e eu nunca me senti nessa nessa profissão, por isso valorizo imenso o trabalho dos YouTubers e aqueles conteúdos uh, diários que dá imenso trabalho, a edição, a autoedição, edição né? eu não sei editar, por isso teria que ser sempre uma, uma segunda pessoa. No IGTV eu consigo ter a minha comunidade toda do Instagram, sem ter que sair do Instagram, a assistir aquilo que eu estou a nível vertical a pôr para eles conseguirem ver e, e, e eu gosto e tenho a certeza que o IGTV uh, vai começar a ter e cada vez mais publicidade integrada uh, e nós vamos estar a consumir aquilo como se fosse televisão, eu dou por mim a almoçar uh, em que meto o meu telemóvel assim e estou a ver IGTVs uh, e estou a consumir vídeos de um minuto como já posso estar a consumir 15 minutos, sobre decoração, sobre uma viagem e sobre uma make-up, e estou assim. E não estou no, no, no YouTube, estou continuo no, no Instagram. E se quiser sigo aquela conta, se não quiser se não sigo, vou só lá ver o IGTV. Gosto mesmo do IGTV. E estou a apostar uh, imenso no IGTV. E os resultados têm sido incríveis, vamos ver. Isto é tudo estás a ver? É tudo toda a gente está aqui a aprender, ninguém sabe nada sobre isto estamos, e se nós aqui estamos a dizer já sei imenso sobre isto, então estamos nessa sala errada porque isto está, é impossível alguém ser expert numa área que ninguém ainda domina, porque está toda a gente a aprender isto hoje, é muita gira, amanhã já muda de tudo é a velocidade da, da internet